Eita, vidão, hein? Uhum. E aí, Carol, como que você está? Nossa, eu me sinto muito abraçada. Abraçada com, com cheiro, com ternura, muito bom. Está aí o cantinho final, né? Quando é. termina a sessão, é. ou até mesmo durante a sessão, é onde eu coloco a pessoa, quando faço o registro da memória celular, por uma descoberta que foi feita pela Gabi. Um dia a Gabi chegou assim e falou assim para mim: Armin, ah, esse cantinho é muito bom, amo esse cantinho. Aí comecei a pôr o pessoal aí, sabe, Carol? E eu percebi que quando o pessoal ia para esse canto, muito especial, ia pra, ia, o pessoal ia para esse canto muito especial, né? Ah, parece que as imagens iam vindo, os, tipo aqueles transtornos, os traumas, os bloqueios, enfim, assim, iam vindo, fluindo com tanta naturalidade, que a pessoa na hora perdeu o medo. É isso que você está sentindo ou não, Sim. Carol? Sim. O que, que você sentiu aí? Nós falamos algumas coisinhas. Uhum. Me sinto abraçada, sinto que tem alguém me abraçando com bastante carinho bastante amor é, e, é você, e você disse que desde criança você gostou da cor rosa, sim, né? sim, eu sempre gostei da cor rosa é a cor, do amor. É, é a cor do amor e aí ele te remeteu esse abraço, sim. né? sim o abraço do do aconchego é. de se alimentar no peito da mãe, é isso? isso eita, sim. coisa boa Eu também, viu? Quando eu tô muito estressada, eu vou pra aí. Você também vai, Gabi? Eu vou. E você sabe que eu tenho posto muita gente aí, né? Tem uma pessoa, sabe? Que ele é cadeirante. Então, ele veio pra algumas sessões, já ampliou as sessões. Porque eu coloco ele aí. E nesse ampliar as sessões, ele começou a segurar a cabeça, ele teve AVC, ele tinha a cabeça caída e começou a cabeça a firmar. E outros movimentos que ele começou a fazer que não fazia antes, porque ele percebeu dentro dele o que provocou o AVC. Isso é muito bom. Gratidão a você, Carol, gratidão, que gratidão ao cantinho, gratidão ao cantinho da Armin, ao cantinho da Armin tão favorecido. Um beijo grande a todos vocês. Paz, luz e harmonia.